Fala, Jovem herói, Seja bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia e olha, esse vídeo aqui que a gente vai fazer, ele é um pouco mais pessoal. Onde eu vou te contar alguns detalhes sobre mim. E um deles é que eu fui parar na Globo. Sim, eu participei do primeiro reality show do Sport TV, falando sobre narração de games. E agora você vai falar para mim, caramba, eu sempre acreditei que você poderia ser narrador, porque a sua voz é muito bonita. Porque olha, todos os dias no meu canal, o que eu mais recebo de mensagem é que a minha voz é muito bonita e que gostam de assistir meus vídeos pela minha voz. Então obrigado para você que sempre está aí me apoiando e gosta muito disso. Bom um dia, eu tava de boa no meu computador e um dos jogos que eu sempre jogava era Rainbow Six Siege. E esse jogo abriu uma seletiva para um evento que aconteceria no Sport TV. O primeiro reality show de videogames, o Looking for a Caster. Eu vou te falar, eu não estava muito confiante não em fazer o reality show, porque eu nunca tinha narrado nada na minha vida. Eu não estava com confiança nenhuma que eu conseguiria ser selecionado. Mas os meus amigos na época falaram para eu tentar, que eu tinha uma voz muito bonita e eu entendia muito do jogo. Cara, eu jogava Rainbow Six, eu chegava na faculdade, eu jogava Rainbow Six. E mais no passado, quando eu estava no ensino médio, eu chegava e também jogava bastante Rainbow Six. Era uma rotina minha. Rainbow Six era um jogo que eu jogava demais. Hoje em dia, eu vou te admitir, eu, eu dei uma pausa com o jogo para focar aqui no canal e nos meus projetos pessoais de carreira. Mas eu jogava muito Rainbow Six e acompanhava muito o cenário competitivo. Então eu entendia várias noções, várias táticas e como o jogo funcionava. E aí eu vou te falar, eu dei uma chance para o destino. Eu peguei meu microfone, e gravei uma narração contando ali um trechinho de dois minutos sobre uma das partidas e enviei pro Sport TV. E esse vídeo que eu narrei, você pode conferir agora, com narrando uma das jogadas mais épicas do jogador Sex Cake, da Team Liquid, onde ele acabou fazendo um 4K sozinho, utilizando o operador Smoke, no final do round. Tinha quatro jogadores contra ele e ele conseguiu ganhar de todo mundo e venceu o round. E essa narração você confere agora. E a Team Liquid ainda tem chance de finalizar esse mapa. Ainda tem Nesk, Sexy Cake, Nesk... Acaba perdendo na trocação pro QS E sobra tudo nas mãos do Sexy Cake Nesse 3x1 com 50 segundos no relógio Corey já vai dronar, já consegue a sua localização Agora o time da Mocket já sabe onde tá o Sexy Cake Tá em uma situação complicada Pega a sua 12, vai tentar abrir Fica completamente cego Vai tentar abrir mais uma vez Derruba o QS no chão Percebe uma movimentação no banheiro Joga uma granada de gás tóxico pra ganhar um pouco mais de tempo São 28 segundos, Sexy Cake tá Segurando bem, ainda dá pra dar Brasil Prepara Sexy Cake, são 20 segundos Sexy Cake vai avançar banheiro Vai lá o primeiro, derrubou o Corey Puxou 12, levou o primeiro Levou o segundo, Sexy Cake Seu pito saiu no maravilhoso A Team avança avança Pra próxima fase Vai Brasil O Sixth ainda Detention É Tá, tem gente que pergunta por que eu usei essa palavra, pizzaiolo. Enfim, eu gravei e aconteceu, cara. Foi o que saiu na hora. Saiu na hora essa palavra porque ele tinha amassado todos os adversários. E aí eu cheguei e enviei esse vídeo com todas as informações que mandavam pra inscrição. E olha, passou um tempo e do nada chegou uma ligação pra mim que eu nunca tinha identificado. E eu peguei e atendi aquela ligação. E quando aquela ligação chegou... Era o Grupo Globo. As produtoras do reality show acabaram entrando em contato comigo por telefone e perguntaram se eu podia participar de uma entrevista com vídeo. Sim, eu ia ter que chegar no meu computador e ligar a minha câmera e falar com as pessoas e mostrar a minha voz e mostrar um pouco de quem eu era. Era tipo uma preleção. Se você vai fazer qualquer coisa na TV, participar de qualquer reality show, entrevista, sempre acontece aquela pré-entrevista, para que a pessoa possa te conhecer e ver se você é interessante ou não. Cara, essa mosca aqui está me atrapalhando dentro do estúdio. Toda hora ela aparece. Ah, cara, enfim, se eu falar para você, você não vai acreditar. Mas um belo dia eu fui fazer aquela entrevista. E aconteceu uma coisa completamente bizarra depois que a entrevista acabou. Passaram-se alguns dias e o meu telefone, o meu celular que eu usava, começou a dar um defeito. Ele não ligava, eu tinha que pegar o telefone e ficar sacudindo para ele ligar, porque ele não ligava, ele queimou algum circuito, até hoje ele está assim. Eu preferi naquela época, eu falei, cara, eu não tô com cabeça de tentar consertar esse celular e o programa tá chegando. Eu fui lá, cara, peguei meu cartão de crédito, me endividei legal, comprei um celular top e falei, cara, eu vou usar esse celular quando eu for gravar o programa. Isso se eu for selecionado. Porque até aquela hora eu estava só ali numa preleção, só tinha me conhecido um pouquinho, visto alguns detalhes de quem eu era. E eu já fiquei ali muito interessado, falei, caraca, tomara que eu consiga simpatizei com as pessoas, as pessoas foram muito legais comigo. E pô, cara, trabalhar lá, fazer um programa dentro da Globo é um agregador de carreira pra caramba. Até porque eu nem tinha uma carreira de esportes, imagina tentar narrar na Globo. E aí um belo dia eu estava no meio de uma missa com a minha namorada, quando de repente o meu celular começa a vibrar no meu bolso e eu peço licença, saio dali e vou atender a minha ligação. E quem era a Globo? Sim, a Globo me ligou de novo. E dessa vez, quando eles estavam prestes a me falar, lembra que meu celular dava um problema e ele desligava? Ele desligou no meio da ligação. E, cara, eu fiquei muito nervoso, muito preocupado e comecei a sacudir o celular o tempo todo e estava nervoso, estava com ansiedade, sacudia o celular, sacudia nada, nada, nada, nada, nada. E eu ficando desesperado, desesperado, desesperado, até que uma hora depois o meu telefone ligou. E eu peguei o telefone, liguei, retornei a ligação, falei com a Globo de novo e ali sim falaram, olha, você tá quase 100% dentro. A gente só quer fazer com você uma última entrevista porque a gente precisa de seis participantes, e a gente está com um pouco mais de participantes. Não entraram assim muito em detalhe quantos ainda tinham. Mas falavam que já estavam fechando a equipe dos seis. E que eu estava ali prestes, mas eles queriam fazer uma entrevista. Então fui lá no meu quarto, corri, peguei e fui assistir, né? fazer a nossa live que a gente combinou. E olha, se eu falar, não, não vai adiantar. Então você precisa ver a minha reação quando eu descobri que fui selecionado para o evento, cara, eu fiquei numa alegria, numa felicidade absurda. A Globo estava me dando uma oportunidade de eu narrar um jogo que eu tanto gostava. Eu não acreditei que isso estava acontecendo. Eu não era narrador profissional. Eu só era um cara que gostava do jogo e tinha uma voz bonita. E olha, aconteceu. Eu fui para da Globo. Mas depois eu falo para isso. Primeiro, dá uma olhada na minha reação que ficou impagável. Você tem que assistir. Eu tenho que assistir. Meu Deus! Caraca! Nossa! Caraca! Me infartei. Uou! Uou! Eu tava morrendo do coração a semana toda. Nossa! Nossa, muito obrigado, Aline. Meu Deus! Não, a gente Rapaz! Nossa, você nem o que dizer muito obrigado, caraca, se eu puder agradecer a todo mundo, nossa, cara, tô me sentindo o finalista do BBB quando, quando consegue, quando vai pro paredão e agradece pra todo mundo, caraca, muito... muito, obrigado, nossa, eu já tava aqui pensando, pô, não deu, não foi dessa vez, nossa, obrigado Deus, caraca, CSGO contra Strike, aquele jogo popular que você jogava em House, e também conheci um cara que seria um grande amigo meu até hoje. Eu tô falando do Victor Stoker, o um narrador que, olha, é fenomenal. O Stoker é um cara completo e a parte mais incrível, a gente tinha uma idade muito, mas muito próxima. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Stoker e, olha, a gente tem uma amizade de longa data e a gente é muito amigo mesmo tendo seguido caminhos diferentes. Galera, é o seguinte, acabei de chegar aqui no hotel... Do Looking For A Caster e a gente tava lá embaixo, o Vitor comeu pra caraca. Eu já sei o que, que a gente vai fazer, ó. Eu já entrei aqui no banheiro, tranquilão, já fui aqui embaixo, olha aqui, ó. Já peguei o papel higiênico. Quero ver agora o que, que ele vai fazer. O cara, vai ser muito... Galera, eu tô escondido aqui agora, aqui, ó, no meio das camas. Só esperando o Vitor aparecer, ó. <risos> o que, que ele vai fazer agora sem assim, isso daqui. Oi Victor, fala! Oh, véio, você não tem papel aqui, Ih, cara, não sei de papel higiênico nenhum, não! <risos> sei lá, mano, nunca vi! Tá louco? Você papel fala? higiênico! Eu conheci cada um deles e a gente foi junto pro programa. Veio uma van e levou a gente até o programa. E olha, quando chegou no programa foi sensacional! A gente chegou 6 horas, mas a gente só foi entrar ao vivo. 11 horas da noite, passou um longo tempo de maquiagem, muita gente foi se maquiar, até eu, vou te falar, até eu me maquiei, eu estava com umas espinhas muito grandes, estava muito ansioso, muito nervoso, comi muito chocolate, o que aconteceu com um jovem que tinha acabado de fazer 18 anos? E estourou meu rosto de espinha na hora da gravação, então eu até tô com mais espinhazinha assim na hora da gravação. A gente fez de 6 até 23 essas maquiagens, material promocional, gravou com divulgadores, gravou com a própria Rainbow Six, com a Ubisoft Brasil, gravamos um o material para o Grupo Globo, cedemos entrevistas para outras pessoas que iam divulgar aquele evento. Olha, foi um trabalho completo que a gente teve que fazer. E teve até mesmo um vídeo em que eu fiz a minha biografia apresentando quem eu era para o programa. E esse vídeo foi vinculado dentro do YouTube. E o programa foi transmitido ao vivo no Esporte TV, afinal, e todos os outros episódios gravados saíram tanto no YouTube quanto na TV. eu participo do primeiro episódio e do segundo episódio. E agora eu vou te falar, no primeiro episódio... Eu estava muito nervoso e eu não achei que eu fosse passar, até porque eu também estava ali. Era a minha primeira oportunidade real narrando, eu nunca tinha narrado antes. E ainda mais com várias câmeras e pessoas me olhando. Então eu fiquei um pouquinho constrangido, preocupado, nervoso com o que eu ia dizer. Mas acabou que eu consegui passar na primeira prova e eu não fui eliminado. E assim eu fui para o segundo programa. E olha, no segundo programa a gente já estava gravando há um tempo e eu já estava ali num pico de ansiedade monstruoso eu acabei me embolando, enrolei a minha língua, falei tudo errado, errei. Eu vou te falar, foi feio, cara. Foi feio, errei feio na hora do programa. Isso acabou justificando a minha eliminação pro do Looking for a ainda no segundo episódio. Por acaso, isso já devia ser umas 5 da manhã. Pra casa não, a gente foi pro hotel, já devia ser umas 5 da manhã, tava todo mundo, nossa, passando mal de sono. Ah, meu Deus, foi, foi um, uma batalha incrível, os produtores... A gente mesmo, os participantes, os apresentadores, os jurados, todo mundo estava muito cansado, então a gente foi para casa. Porque ainda que o programa tenha 30 minutos, eu vou te falar, demorou umas duas, três horas para gravar. Não é fácil televisão. Televisão você grava, corrige, tenta de novo, faz por um outro ângulo, arruma uma luz, arruma uma câmera, é muito complicado. Não é que nem aqui no meu YouTube que eu ligo a minha luz, ligo a minha câmera, pego o meu microfone, ligo o PC, pum, três minutos depois já estou gravando um vídeo aqui para você falando diretamente. Tem um processo muito mais demorado. É no Esporte TV, o estúdio do Esporte TV. A gente chegou lá e conseguiu gravar o nosso programa. E olha, foi uma experiência incrível que acabou me rendendo outras oportunidades para investir e virar um narrador profissional de esportes. Mas isso, é uma história para outro vídeo. Esse é o meu vídeo contando para você como que foi chegar na Globo. E olha, foi um evento épico e eu vou lembrar para sempre na minha vida como uma grande experiência. Eu fui muito bem atendido e olha, uma das coisas mais legais era que tinha muita comida, cara. Tinha muita comida. Eu comi tanta coisa ali que eu não sabia o que, que era mais. Eu só tava ali comendo, aproveitando... Foi muito legal, foi uma experiência muito boa para minha vida. Teve uma coisa que eu nunca pensei em comer, é brigadeiro vegano. Eu nem sabia que isso era possível, cara. Brigadeiro eu achei que levava leite, mas era um brigadeiro que levava leite de coco e olha, hum, delícia, cara. Muito bom. Não sou de pensar nessas coisas, mas pensa um brigadeirozinho feito com leite de coco também. Vou te falar, muito bom, ainda que você não seja vegano, muito gostoso. Vale a pena provar esse E tem uma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, eu tô vindo aqui para complementar. No dia da final, falaram pra gente que a gente ia conhecer o Thiago Leifert. E eu já estava super animado. Quem é que não joga um fifinha e escuta a voz do Thiago Leifert? Ou quem não vê aquele Big Brother e vê o Thiago Leifert? Então seria muito legal conhecer o Thiago Leifert, trocar uma ideia. E a gente já tinha conhecido algumas pessoas famosas da Globo, como, por exemplo, o Dandan e o Fred, do Sport TV. Então eu fiquei ali esperançoso que a gente ia conhecer o Thiago Leifert. E também foi anunciado que a gente encontraria o Escobar. E quem não gosta de cafezinho com o Escobar, né? Eu tava muito afim de conhecer eles. E adivinha... A gente não conheceu, porque na realidade eles gravaram um vídeo falando os votos dele do programa. E aí a gente ficou meio triste, que a gente imaginou que a gente ia trocar uma ideia com eles. A gente estava muito ansioso para conhecê-los, eu estava muito afim de ver os dois e não aconteceu, né? Infelizmente. E aproveitei cada instante. Foi um dos momentos mais incríveis na minha vida que eu vou lembrar para sempre na memória. Porque a Globo teve muito carinho com a gente, muito cuidado na hora de conduzir o programa e ficou um programa muito legal. E olha, você pode assistir o Looking Fracaster clicando nesse card que está aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo que eu participei do Looking Fracaster e para os outros episódios, e também para todos os outros vídeos em que eu apareço como narrador no programa. Além disso, depois do programa, foram abertas algumas oportunidades para que eu virasse narrador profissional de eSports. Mas isso é uma história para outro vídeo. Bem João esse foi o nosso vídeo contando um pouco mais sobre mim, para que você conhecesse algo que você sempre me pergunta, como foi fazer um programa de TV na Globo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente tem vídeo novo todo dia, onde eu sempre conto para você uma novidade sobre o nosso mundo nerd, e se você achou esse vídeo olha, um pouquinho interessante, ou muito interessante, manda ele para um amigo teu que eu tenho certeza que ele vai rir, vai achar muito legal e vai gostar muito. E é por isso, por conta de eu ter participado do programa de TV do Esporte TV, do Grupo Globo, que até hoje vários inscritos bombam minhas caixas de pergunta falando que eu tenho que ir para o Big Brother Brasil. Quem sabe daqui a uns anos eu não possa tentar e quem sabe até ser selecionado, para estar lá na casa mais vigiada do Brasil. Seria muito legal e muito divertido. Eu gostaria muito de um dia poder voltar na Globo e gravar mais um reality show, porque isso foi uma experiência, olha, engrandecedora para minha vida. É isso, jovem herói, A gente. Se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, um duplo H para você e um escarapleste.